Olá, eu sou a professora Sandra Pietrobon e irei trabalhar com vocês a disciplina de Metodologia da Pesquisa em Ciências da Educação 2. A minha formação é em Pedagogia e Letras Portuguesa e Inglês, mestrado em Educação e Doutorado na área de Ensino. Eu tenho experiência na Educação Básica e também no Ensino Superior. Na Unicentro, eu lidero o grupo de pesquisa Práxis Educativa, Estudos sobre a Infância e Práticas Pedagógicas, atuando principalmente nas linhas de pesquisa de formação para a docência nos anos iniciais e na educação infantil, bem como questões ligadas às tecnologias. A nossa disciplina tem como ementa, como vocês podem ver aqui no slide, os enfoques filosóficos na pesquisa, o positivismo, a fenomenologia, a dialética, instrumentos de pesquisa, a construção do projeto de pesquisa e a análise de dados na pesquisa qualitativa. E como objetivos nós iremos discutir sobre o conceito de pesquisa na área da educação, aprender sobre os métodos de pesquisa, conhecer sobre instrumentos de coleta de dados e também formas de análise desses dados bem como o objetivo principal da nossa disciplina é desenvolver um projeto de pesquisa. Então, como nos diz Paulo Freire, se pesquiso para ensinar, né, esse é o caminho para que possamos estar sempre revitalizando a nossa prática pedagógica.